Olha... Eu sempre fui contra trabalhar na opção dinheiro nos aplicativos, mas recentemente eu comecei a fazer alguns testes nos aplicativos aí e eu descobri que quem trabalha no dinheiro tem alguns benefícios que os motoristas que trabalham só na opção voucher que é aquele pagamento direto no aplicativo, recebem. Então assista esse vídeo até o final porque eu vou te explicar quais são os malefícios de se trabalhar com a opção dinheiro e quais são os benefícios e esse Bônus que eu descobri quando eu comecei a trabalhar com dinheiro também então assista esse vídeo até o final já senta o dedo no botão de like e vem comigo Primeiro eu gostaria de dizer que você não é obrigado a trabalhar com a opção dinheiro no seu aplicativo. Eu vou te mostrar no decorrer desse vídeo quais são os benefícios e também os malefícios de se trabalhar utilizando essa forma de pagamento dentro do carro. Mas preste muita atenção porque tudo que eu vou dizer a partir de agora é para conhecimento para que você possa melhorar os seus ganhos e até mesmo se sentir mais seguro trabalhando com essas opções de pagamento dentro do seu carro que o primeiro que eu acho que é o mais importante de ser o ponto mais negativo de se trabalhar com a opção dinheiro É você ter falta de segurança Infelizmente quando você está com um passageiro dentro do seu carro O tempo que você perde para poder cobrar aquele valor que está aparecendo ali na tela Você fica muito exposto O que pode fazer com que algum bandido, alguma coisa ali que esteja passando na rua Veja que você é um alvo fácil e vai lá, aborda você Mas preste muita atenção Toda vez que você for rodar em dinheiro, preste muita atenção nos retrovisores do carro, o local onde você está parando, se é um local que não tem muito movimento, beleza, é um local mais seguro. Agora, se for um local mais movimentado, sempre aguarde o valor que o passageiro vai pagar ali para você, mas sempre prestando atenção em todos os movimentos da rua. O segundo que eu acho que é o ponto mais negativo também, é em relação a problemas que você pode ter com o passageiro principalmente daqueles caloteiros que querem pagar para depois. Você vai perder um tempo precioso ali com a um passageira arrumando diversas desculpas ali falando ah eu não tenho dinheiro coloca para depois. Você vai perder um tempinho ali. Fora que às vezes você pode receber como também você não pode receber quando você coloca lá que você não recebeu nada no aplicativo. Então, esse é um dos maiores problemas que eu, particularmente, odeio fazer isso. Só que, realmente, no último caso, eu sempre falo, ó, tem, eu tenho maquininha, eu aceito Pix, eu aceito a forma de pagamento que o passageiro... Tiver ali, mas se não tiver mesmo, a gente joga para depois. Um outro motivo também muito negativo ao você trabalhar com a opção dinheiro é quando os passageiros vêm com aquelas notas altas e você não tem troco. É complicado você ter que negociar ali com o passageiro, às vezes você faz um pix para devolver o valor ou o passageiro ele vem com aquela nota alta e você tem, e ele não quer saber de PIX, ele quer saber do valor, aí você tem que parar num posto, é complicado mesmo, o, na opção dinheiro é o que mais acontece problemas de assalto entre os motoristas, você dificilmente vai ver algum motorista que foi assaltado durante uma corrida que foi pago diretamente no voucher, mas não é só pontos negativos que tem ao trabalhar com essa opção de pagamento dentro do carro, sendo o primeiro que eu acho o mais importante de benefício que você pode ter ao trabalhar com essa forma de pagamento é que vai aumentar muito o número de corridas que você tem ali no aplicativo que você gosta de trabalhar, tanto Uber quanto 99 quanto em Drive, você vai ter mais opções de corrida, então você vai ficar menos tempo parado porque você vai estar tá sempre rodando. Infelizmente quando você trabalha só no voucher, você fica sujeito a só os passageiros que usam daquela forma. E dependendo do bairro onde você estiver, você vai ver que infelizmente vai demorar mais para tocar. O segundo motivo que foi o que eu fiz o teste recentemente, com, trabalhando com a opção dinheiro ligada no carro, é que todos os passageiros... Não, não vou dizer que são todos, mas pelo menos 95% dos passageiros que pagam com essa modalidade, eles pagam ali no Pix e grande parte das vezes eles deixam aquela diferença de valor para você. Ou seja, você vai ganhar muito mais trabalhando com dinheiro do que você trabalhando apenas no voucher. Porque no voucher os passageiros geralmente eles não olham lá o aplicativo e para te dar uma gorjeta no voucher eles têm que avaliar, colocar lá ah, o selinho, sei lá, alguma coisa assim, e também colocar piquete quer te pagar um extra. E muitas das vezes eles fazem isso no final do dia, sei lá, ou às vezes nem lembra que foi você que atendeu. E quando é no dinheiro, aquela experiência que ele teve dentro do carro, ele já vai lá e fala, pô meu, a viagem foi bacana com esse motorista, eu vou deixar a diferença ali para ele. Muitas das vezes as viagens que eu faço de 17, 18, 19, e os passageiros me dão uma nota de 20, eles sempre me deixam o troco. Ontem mesmo... Eu fui fechar ali o dia vendo o total que eu ganhei no aplicativo, o que o total que eu fiquei dentro do carro. Eu tive uma diferença de R$ reais só em valores de caixinha que foram me dando de picadinho aqui porque eu rodei mais a 99 e 99 tem mais corridas no dinheiro e para você promover uma ótima experiência para o passageiro é muito fácil hoje em dia infelizmente grande parte dos motoristas que trabalham nos aplicativos eles não estão nem aí para prestar um bom atendimento só querem levar o passageiro do ponto A ao ponto B nem dão um bom dia nem um boa tarde e muito menos um boa noite infelizmente hoje em dia está assim, você pode perguntar para qualquer passageiro, infelizmente a qualidade dos motoristas que trabalham hoje nos aplicativos está muito inferior ao que era antigamente, você não precisa oferecer água, balinha e etc, o que você precisa hoje em dia para se destacar em ser um grande motorista e receber mais gorjeta dos passageiros é somente você prestar um bom atendimento Perguntar se o passageiro está bem, deixar aquele passageiro à vontade, principalmente um ponto muito positivo que grande parte dos passageiros sempre fala, nossa você é diferenciado, é quando eu pergunto a rota que ele quer que eu siga, eu sempre pergunto você quer que eu siga o GPS ou você tem alguma rota de preferência, e pronto, o passageiro fala, não pode seguir o GPS, ou eu tenho um caminho melhor, e aí vai rolando uma conversa, e muitos passageiros gostam de se sentir à vontade dentro do carro, e no final da corrida, te dá ali um valorzinho extra, ou deixa o valor do troco, é muito legal, é muito melhor você trabalhar tendo um ambiente ali confortável com o passageiro, e como eu disse, Infelizmente, grande parte dos motoristas não estão prestando bom atendimento e pequenos gestos já fazem total diferença, o que faz você ganhar mais nos aplicativos. E era isso que eu queria dizer para você, meu amigo. Tem sim seus pontos negativos, mas também você pode ganhar muito mais trabalhando com a opção dinheiro. Por isso você tem que prestar muita atenção em todos os aspectos da corrida, olhar a nota do passageiro, olhar o local onde você está embarcando o passageiro, olhar se ele é um passageiro frequente, um passageiro novo. Eu não recomendo ninguém pegar um passageiro novo que está pagando no dinheiro, porque você pode ter uma grande dor de cabeça. E toda vez que você for atender um passageiro, trabalhe, com excelência, faça o seu melhor para que o passageiro se sinta à vontade e no final da corrida ali te dê um valor extra, essa é a experiência que eu tive recentemente, infelizmente eu estava ganhando muito pouco mesmo no voucher e eu falei vou habilitar o dinheiro e eu vi que só em um dia eu ganhei 42 reais, Fora os outros dias que eu ganhei 25, ganhei 32, teve um dia mesmo que eu ganhei só no valor ali que o passageiro me deu, ele me deu 20 reais em nota, assim, só porque ele gostou mesmo do meu atendimento. Então é isso, tentei te mostrar quais eram os pontos negativos e também os benefícios. E tudo que eu expliquei aqui a partir de agora, eu espero que você tenha entendido e que você possa também seguir em prática se você quiser rodar na opção dinheiro, beleza? Comente aqui abaixo se você roda somente no voucher, se você roda no dinheiro, se você tem maquininha de cartão dentro do carro, inclusive se você não tem maquininha de cartão, vou deixar o link aqui abaixo para você também ter uma maquininha de cartão dentro do seu carro, para você evitar calotes e até mesmo aumentar a quantidade de corridas que você tem nos aplicativos, pagando um valor pequeno nessa maquininha, beleza? E compartilhe esse vídeo com todos